Um dos primeiros designers a estender sua marca a uma multiplicidade de preços, a uma variedade de preços. Hoje nós vamos falar de Halston. Bora descomplicar? Hoje vamos falar de Halston. Antes disso, você já se inscreveu no canal? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like que é muito importante para que o YouTube entenda que esse canal é relevante. Deixe aqui seu comentário. Bora descomplicar com esse tal de Halston. Você já deve ter visto o seriado na Netflix. Ainda não viu? É bom ver e depois fazer sua própria sua própria ideia do que você viu mas o mais importante de tudo foi um estilista americano o primeiro a fazer roupas para americanas esse é um ponto que sempre você vai ver batendo nessa tecla o que tem o que tinha de muito especial no Houston: um estilista americano fazendo roupas para americanas por quê? Porque até então a gente tinha essa ideia de tudo que vem de fora é melhor. Então era o que vinha de Paris era melhor, o que vinha uh, da Itália era melhor, quando a gente fala de sapatos e tudo, então o vestuário, o que o Halston criou era o melhor. Vamos partir do começo, vamos lá no começo. Nascido em Des Moines, no estado de Iowa, Roy Frowick Halston, ele nasceu nesse território que na época era um território uh, extremamente de agricultura, a agricultura era a grande fonte da economia, de economia nessa época, não mais, mas nessa época sim e ainda por cima, ele vivia no campo, o que era natural. No campo ele pegava, ele lidava com flores, com coisas delicadas do campo, penas. E ele já tinha essa ideia de usar esses elementos para fazer sua mãe feliz, embelezando-a. Tanto é que a gente vê no seriado, super spoiler para quem ainda não viu, ele arrumando o cabelo da mãe, fazendo coisas para ela com penas. Bom, como acontece em vários casos, o, o Halston não foi o primeiro, assumir a homossexualidade numa cidade pequena, numa comunidade uh, praticamente agrícola, é algo muito complicado. Portanto, qual que era o maior sonho? Ir para Nova York. Para lá ele foi. Chegando em Nova York, uma grande cidade, situação... Dos anos 50, pós-guerra ainda, pós-segunda guerra. Ele começou a trabalhar na, uh, com arte. Nova York nessa época tinha sido, muitas pessoas tinham ido para Nova York, tinha sido o destino de grandes colecionadores, grandes artistas que no período da segunda guerra foram para Nova York e por lá ficaram, não retornaram à Europa após uh, o fim da segunda guerra. Então Nova York começou a falar muita arte nesse tempo, até porque os Estados Unidos vai, nos anos, no, nos anos que seguiram a Segunda Guerra, ele vai colo se colocar como um grande impulsionador da arte. Evidentemente, de novo, quem tinha ido para lá? Colecionadores, marchands, então todo o mercado de arte tinha se deslocado para lá. Precisavam também encontrar pessoas lá que fossem capazes de fazer Arte. E aí a gente vai ver o nascer do pop art e o nascer do expressionismo, uh, do neo-expressionismo americano com Jackson Pollock. E em meio a tudo isso, né, à toa que eu estou falando tudo isso, em meio a tudo isso tá lá o Holston Com toda essa sociedade que conversa a uh, moda, conversa arte, conversa expressão uma identidade, ele vai trabalhar na loja de departamentos bergdorf Goodman. Na bergdorf Goodman ele começa a uh, fabricar chapéus. Em inglês, quando a pessoa é um chapeleiro, ele não é um hatter, <risos> hatter é outro, ele é um milliner, tá? E até pedi para o colocar aqui certinho, milliner, para vocês lembrarem. E o que acontece? Nos anos 50, de novo, período pós-guerra, aquele período lá que o Dior tá, lançou toda, toda a moda, toda a elegância, era parte da toilette, parte do, do look feminino vestir um chapéu. O uso do chapéu vai ser algo muito comum ao longo dos anos 50 e é ali que Houston vai começar a já passar a sua estética. Até que, nos anos 60, ele, ele já era o chapeleiro-chefe da of goodman E a Jacqueline Kennedy, mulher do então candidato à presidência John Kennedy, fala com ele o que, que eu vou vestir caso meu marido ganhe a, as eleições. Ele vai e faz um pillbox hat. Pillbox um é aquela caixinha de pílula, que geralmente é redonda, que a mulher carrega na bolsa. Inspirado no pillbox, na caixinha de pílula, ele existe esse pillbox hat. Então, é aquele, aquele chapéu, uma, que é uma caixinha. A Jackie tinha a cabeça bem maior. E o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer esse pillbox também maiorzinho, para aparentar que a Jackie tinha uma cabeça menor. Ou seja, ele vai saber trabalhar com as proporções, desde o início. Sucesso total, John Kennedy ganha, Jackie usa o pillbox hat, dia seguinte uma fila de dobrar quarteirão. Todo mundo queria um chapéu assinado pelo mesmo milliner, pelo mesmo chapeleiro que a Jackie, agora primeira dama dos Estados Unidos tinha usado. Sucesso, né? O que a gente pode dizer? Sucesso. Ele agora era celebridade. Foi dormir chapeleiro, acordou celebridade. Perfeito. Mas os anos 60 trouxeram o quê? Vocês lembram dos Beatles? Os Beatles, né? Tava ali, que evolução. Aquela menina que nasceu no pós-guerra, já tinha crescido, agora tem uma mulher moderna, uma mulher que conversa com contemporaneidade, uma mulher que quer saber dessa arte que eu tava falando, que é uma arte popular, pop, de diferente, vem os, o, o homem vai à lua, tem os movimentos estudantis, a mulher queima a sutiã, vem a minissaia vem o biquíni, tchau, chapéu. Esvaziou o departamento. Ninguém mais queria esse chapéu. E então ele começou, como ele tinha muito tempo, ele começou a ficar desenhando. Ele dava ideia para uma, para outra do que vestir. E aí, desenhando, ele resolveu fazer uma linha de vestuário. Foi lá na direção, falou: Olha, quero fazer uma linha de vestuário. Muito bem, parabéns. Vamos fazer uma linha de vestuário com seu nome. Foi a primeira vez que a Bergdorf Goodman apoiou, encorajou e patrocinou. Hum, uma linha de vestuário assinada por alguém. Gente, era um funcionário. É acreditar muito na pessoa. Ele realmente tinha alcançado uma relevância significativa para os próprios contratantes acreditarem e fabricarem essas roupas. Ele era meticuloso, ele era exigente, ele via as coisas como um todo, ou seja, não somente a roupa, mas a forma que ela era pendurada, todo o ambiente, todo o decor, e ele exigia, ele ficava com raiva, ele ia lá, batalhava, enfim, detalhista, meticuloso até que não vai dar certo. Depois de oito anos na Bank of Goodman, ele então foi chamado e falou, olha, não dá. E aí ele sai para uma carreira solo, abrindo a sua própria empresa na Madison Avenue, seria tudo americano de um artista americano. Pronto. Os anos 60 trouxeram fibras novas e conversando, base em vocês, conversando com Yoji Yamamoto, o Halston vai descobrir uma nova fibra chamada Ultra suede, ultra camurça, na realidade a tradução seria uma fibra sintética que imitava a camurça. Ele logo nota que caindo água na camurça, a camurça molha e depois fica aquela coisa que dizem nunca mais é a mesma. Enfim, ele conhece essa, essa camurça sintética e é ela que vai trazer o sucesso. Ele faz um chemisier. O que é chemisier? Tem aquele vestido, aquele vestido parece uma camisa. E uh, abotoado do início ao fim, ao fim, a bainha com manga de camisa e coisa e tal. Ai, que coisa careta. Hoje parece careta para gente que conhece. Mas se você imaginar lá atrás, vestido era vestido, camisa era camisa. Roupa de homem, roupa de mulher. A mulher adota uma camisa. E uma camisa virou um vestido. Entendeu? Androginia aí, cruzada? Um elemento do guarda-roupa masculino toma forma feminina e uma mulher traz para o seu guarda-roupa um elemento masculino. Pronto, sensacional, inovador. Em um tecido, inovador também. Olha que sensacional. Sucesso, palmas, palmas. Ele abraça a modernidade da mesma forma que o Yves Saint Laurent vai abraçar a modernidade na França. Então, de certa forma, eles flertam um com o outro. Eu vou até depois, vocês devem estar vendo agora a imagem do livro, que é o Yves Saint Laurent e Houston. De tanto, para vocês verem que a relação entre os dois e a correlação entre os dois foi tão forte que fizeram até livro sobre isso. Lógico que em Nova York eles se encontraram, frequentaram o estúdio 54 juntos, enfim. Ele dizia que ele estava editando o, o mood, o, a, a vibe, o clima daquilo que estava acontecendo. Assim era sua abordagem de moda. Ele montou uma equipe. Ele gostava de coisas luxuosas e nessa época o luxo era a ilustração de moda porque a fotografia já tinha caído no uh, habitual. A gente sempre tem de lembrar que aquilo que não é habitual acaba virando luxo. Então ele contratou John Eula como ilustrador. Modelo, Halston tinha várias modelos, mas a modelo que começou desde o início ao lado dele, foi seu braço direito, foi Elsa Peretti. Sim, Elsa Peretti, aquela que foi para Tiffany. Porque vai ser justamente o Halston que vai apresentá-la a Tiffany. Outras modelos que as pessoas sempre pedem, TT e as modelos Pat Cleveland. Nancy Worth, Karen Bjornson. Então, três modelos aí para vocês pesquisarem. A liberdade. A primeira coleção do Halston foi de Kaftens. E o mais sensacional que ele sabia, ele jogava o tecido no chão muitas vezes e recortava livremente, como uma única linha. E assim, muitas vezes, ele queria que fosse a costura. Uma única costura para toda uma peça. Muito louco, né? Mas ainda tem gente que diz que ele não sabia costurar porque ele só emendava triângulo. Isso realmente é trama da oposição. A Babe Paley, que era uma socialite super importante, super... Uh, imitada, porque a gente sempre tem essas, essas referências de influência, ela teria dito que os kaftans eram lindos, mas não para a vida urbana. E foi aí que ele fez o chemisier que eu contei para vocês em outra Sweat. Quando ela viu, o que ela fez? Ela pediu um de cada cor. E se ela tinha um de cada cor, o um mínimo que as seguidoras poderiam ter era um, né? foi sucesso de venda total total só que as pessoas ficaram falando tá bom mas você vai viver só disso de ultra suede e um vestido não, não é possível bom esse vestido tinha os elementos necessários e é aí que a gente começa os elementos necessários para você usar durante o dia na cidade e fazer a transição para noite tipo ir a um happy hour um coquetel uma coisa assim aí que a gente já começa esse movimento que hoje em dia é tão comum pra gente. Mas a gente vale lembrar que a gente vinha de um período de anos 50 que tinha várias roupas, uma para cada momento. Não existia a possibilidade de você ir às compras na cidade durante o dia ou ao trabalho e com a mesma roupa você ir a um coquetel. Isso não Existia. Foi nesse momento nos Estados Unidos que uh, vai rolar essa parte. A partir de 71, Elsa Peretti começa a desenhar as bijuterias para o Halston. E aí ela vai, Elsa Peretti, ela vai fazer um sucesso enorme. E em 74, Halston vai apresentá-la para Tiffany. E ela vai começar a desenvolver uma carreira de design na Tiffany. Vocês devem lembrar, é a Elsa Peretti que fez aquela famoso bracelete na Tiffany, você pode até colocar, não sei onde tá que o Yogi colocou, para vocês verem qual bra bracelete eu estou me referindo. Uh, o Halston tinha, de certa forma, uma visão minimalista, ele queria, como eu falei, uma linha de costura tão somente, ele queria tirar tudo quanto era uh, nervura, aplique, douradinho, uh, muitos botões, muitas tiras, muitos zíperes, ele queria... Cancelar tudo isso e limpar. A elegância para ele era a sensação de que o corpo estava à vontade. isso vai ficar muito, muito visível num vestido que a Liza Minnelli usou. É um vestido vermelho que falam que ele fez do halter top. O que? Aquela, aquela, aquele decote que são dois triângulos que dão um nó aqui atrás do pescoço e fica as costas, ficam as costas nuas. Ai, de novo... Parece tão fácil, parece tão óbvio, mas o óbvio é difícil. O óbvio nem sempre é praxe. A gente vinha de um modelo, é só você lembrar, assim, todos os tailleurs, todos os vestidos, que traziam muita elaboração e muito tecido. Ele decide cancelar todas essas coisas, mas com muito talento, muita tecnicidade, porque ele cortava em viés, tal qual. Madeleine Vionnet, ele trabalhava com modelagem em triângulos, tal qual Madeleine Vionnet, então não era uh, uma coisa assim, sabe, na louca, e aí fica de má qualidade, mau caimento, não, Liza Minnelli dizia que as roupas do Halston dançavam com você, isso é corte, e modelagem, senão você não tem esse caimento, tudo ia muito bem. Aliás, a Liza Minnelli uh, representou durante muito tempo a identidade da mulher Halston. Eles foram grandes amigos. O estilo dele parecia ser feito sem o menor esforço. Como eu falei, daí muitas críticas. Em novembro de 1973, aconteceu um grande evento para levantar fundos para restauração do Palácio de Versalhes. Esse evento se chamou A Batalha de Versalhes. Ele reuniu estilistas americanos e estilistas franceses. Então, Halston foi junto com Anne Klein, Oscar de la Renta, Bill Blass e Stephen Burroughs. Ele representou os Estados Unidos. E o que aconteceu? Sua amiga Liza Minnelli, Sim no desfile. Gente, sensacional. Ele, ele conseguiu levar suas amigas para o desfile. Ele conseguiu fazer com que a chegada dele fosse um acontecimento, porque ele procurava jamais chegar sozinho a eventos. Ele, ele levava suas modelos, todas vestidas iguais, em contraste a ele, que já tinha definido o seu sua nova identidade, um estilo único de gola alta, gola rolê um cabelo bem penteado para trás. Ele e as haustonettes, as haustonettes, gente, será que é daí que surgiu o chacrete? Mas haustonette, e uh, chegava a equipe, chegava o time qual bom isso não era muita novidade porque o Dior já tinha também suas viagens toda essa essa sensação de todo mundo chegar igual o Poiré também lançou mão disso de fazer viagens e todo mundo para chegar aquele batalhão e mais recentemente o Olivier Rousteins com a Balmain Army ele tem essa mesma pegada de um chega na frente acompanhado de suas modelos mas faz essa grande entrada e assim o Halston fez foi um sucesso quando falam se houveram vencedores ou se não se ninguém ganhou sempre o nome dele vem à tona foi a grande revelação Anne Klein morreria logo depois e aí então sua grande seu grande braço direito dona Karen e abriu um novo capítulo na moda feminina americana. Ainda em 1973, o Halston fecha um acordo com a Norton Seaman, que adquire um, um negócio, um, um investimento para faz, produzir um perfume. E como seria esse perfume? O perfume Halston, ele falou que queria que não tivesse a rótulo. A pessoa tinha de notar que o perfume era Halston pela forma do próprio vidro. E aí ninguém mais, ninguém menos do que Elsa Peretti para desenhar esse frasco de perfume. E ela fez, uh, inspirada num, num pingente frasco que ela tinha comprado numa feira, num mercadinho das Pulgas, numa feirinha de antiguidades. Sucesso total pela sua organicidade, pela... Que, que tudo muito limpo, muito moderno. Foi um sucesso. Sucesso tamanho que levou para o masculino. Halston Z14. Olha, tudo é H, tudo é Halston. Não, uma humildade, simplicidade canônica. <risos> e aí... Até quando eu recebi, que eu não sabia dessa ideia de não ter etiqueta, eu comprei, eu pensei, será que não é falsificado? Porque nem etiqueta, embaixo também, ó. Mas o masculino que tem um cheiro almiscarado, sem igual, é para mim um dos melhores perfumes que existem na face da terra. Eu adoro cheirar perfume, vocês não? as coisas de maluco, né? Ter perfume pra cheirar. Eu guardo no escuro, na mesma temperatura. Tete precisa guardar na geladeira? Se você for viajar com ele, é uma grande roubada. Guardar na geladeira, menos se você vai deixar em casa. Abril de 77. Abre as portas em Nova York. O maior clube noturno que... Se tem notícia na história mundial. Estou falando do Estúdio 54, que cabe um programa só sobre ele. O Estúdio 54 foi assim: o cenário da noite nova-iorquina, que justamente representou esse final dos anos 70 onde todo mundo que era alguém estava lá e muita gente que não era ninguém estava também, porque foi o primeiro clube que você entrava de acordo com o seu estilo. Então tinha uma pessoa na porta que olhava para você e falava, hum, você entra. Tem até o nome desse cara, ele ficou super conhecido, eu não, eu não tenho o nome dele aqui nesse final, nesse, nesse papel final, mas eu vi e realmente ele era super conhecido, só que chegava o Halston, Halston querido, entra! E ele entrava e todo mundo alucinava. O Halston, como eu falei lá no início, muito metódico, muito disciplinado. Começou a namorar um cara que não tinha nada a ver com nada, um venezuelano, e ele se apaixonou por esse cara, Vitor Hugo, e esse cara, assim, Sabe aquelas pessoas ralo? Foi o Vitor Hugo pro Halston. O Vitor Hugo queria ir pra noite. E o Halston falava assim, mas eu tenho de trabalhar. Ah, então eu vou sozeita, não sei o que. Aquelas brigas todo mundo já teve de casal e não sei o que. Só que ali era intenso. Era uma atrás da outra e aí começaram várias noitadas. Várias noitadas de Estúdio 54. Foi no Estúdio 54 que Halston ofereceu uma festa que vocês certamente já viram uma foto que foi o aniversário de 30 anos de Bianca Jagger. O Halston ofereceu essa festa para ela e aí em plena festa entraram um cavalo branco e falaram Bianca duvido se você suba nesse cavalo que a coisa era assim doida. Ela falou eu subo. Ela subiu no cavalo e alguém puxou. Para quem pensa que ela entrou na boate a cavalo não foi o caso. Foi meio por aí. O Vitor Hugo vai então traçar uma rota de destruição na vida do Halston. Ninguém consegue virar à noite, e trabalhar e essa coisa sem parar e criar e fazer coisas seriamente e depois ir para balada e depois acordar cedo e trabalhar. E aí, lógico, nesse ambiente vieram as drogas. Muitas, sim, muita droga. Droga para acordar, droga para dormir, uh, muita cocaína, mas era, era a época. Não era que... Eu acho interessante quando as pessoas contam isso, parece que ele era o único, não isso realmente acontecia e isso acontecia em vários momentos da sociedade, as pessoas não tinham muita noção das consequências, que lógico a, a, a dependência química se tornar cada vez mais profunda, e aí logo ele a, a Liz Taylor vai para vai para rehab e, e ele vai ficar cada vez mais dependente, perdendo cada vez mais o controle da situação, porque ele queria estar a par de todos os desenhos que saíssem da marca dele. Se era um perfume, ele queria decidir o, o aroma desse perfume, a essência. Se era um, uma mala, ele queria decidir como era a mala. Isso foi deixando ele muito irritado, porque evidentemente ele não conseguia mais dar conta de tudo isso. Em 76, já muito, muito famoso, ele vai fazer os uniformes da equipe norte-americana para as Olimpíadas e aí ele vai ser um uniforme como ele realmente gostava mais limpo, uma coisa mais minimalista, e aí ele também faz uniformes para as líderes escoteiras, ele faz uniforme para Avis ele faz um uniforme, desenha um uniforme para a companhia aérea Braniff, que não existe mais e agora ele já tinha licenciado um um monte de coisa e desenvolve uma linha de bagagens de malas de viagem e quando ele saía ele levava como eu comentei com vocês essas house tonettes, também com todos esses paramentos tudo Raulston como vocês viram até a caixa do perfume por dentro coisa que raramente acontece por dentro toda já marcadinha Houston. era mais ou menos 20 Raulstonettes só que não só em viagem vou ali jantar 20 Raulstonettes vou ali numa numa abertura de uma galeria de arte 20 Raulstonettes todas vestidas todas calçadas todas penteadas maquiadas o gasto era muito alto. Em 1978, a Houston Enterprises vai se mudar para o Olympic Tower na Quinta Avenida, mais especificamente no 21 andar. Foram nove meses de reforma. Que resultou em 12 mil pés quadrados. Tem de fazer o cálculo e colocar Faço. aqui de quanto é metros quadrados disso. E em Nova York tem muito disso, né? Você está num building e você está numa tower, que é um arranha-céu. Mas isso tem uma importância muito imponente. Howson amava registrar todas as suas cenas e então ele registrava tudo tudo em vídeo videocassete os desfiles as criações o, o como estava sendo feito até mesmo cenas de amor que o Vitor Hugo vai usar mais tarde para poder chantageá-lo e até mesmo após sua morte vai chantagear a sobrinha dizendo que soltaria cenas de sexo dele que ele tinha filmar dessas filmagens bom tudo era catalogado tudo era guardado. Em 1980, Houston visita a China, ele vai uh, conhecer as cidades da seda. Ele leva consigo modelos, as Halstonettes. E aí, sucesso mais uma vez, durante toda a viagem. Gente, foram 100 malas. Os gastos excessivos chegavam até mesmo nas flores. As flores contabilizavam 150 mil dólares ao ano mais de 10 mil dólares de flor por mês, porque como eu falei, todo o ambiente, toda a atmosfera, todo o lifestyle ele tinha que controlar meticulosamente com a exigência detalhista que ele tinha com um olhar minimalista. Para vocês verem que às vezes a gente pensa que quando a pessoa, ai, você é muito detalhista, você é cheia de coisinha. Às vezes, ser muito detalhista não é sinônimo de acumulação. Você pode ser detalhista em algo muito controladamente limpo. Eu tô fazendo assim, mas não é o meu caso, vocês estão vendo, a biblioteca cheia de coisa, né? Eu vou tentando. As drogas e as noitadas fizeram com que o Halston não conseguisse mais ter o controle desses gastos e de como as coisas fluíam no escritório. E aí ele foi se tornando cada vez mais solitário, ele que geralmente era gentil, passou a gritar com as pessoas, as pessoas não compreendiam, porque isso é muito comum, né? a pessoa vai perdendo o controle e aí ela começa a ficar descontrolada, é isso. Naquela época, final dos anos 70, virada da década, final dos anos 70 e inicinha dos anos 80, virada da década mesmo, as pessoas tinham a ideia de que o tempo era precioso e que nada podia ser desperdiçado. E, em especial, as relações, os relacionamentos emocionais eram livres. Surge no Brasil com, uh, expressões como amizade colorida, para o que hoje a gente fala de ficar com alguém. Era Amizade colorida, não era um namoro. Na Europa e nos Estados Unidos não era diferente. No final dos anos 70, tinha a, a essa coisa assim: fazer sexo. Ah, também no Brasil tinha produção independente, que era quando você resolve ter um filho, mas você não uh, quer casar com a pessoa, você apenas quer ter um filho, você não quer ter parceiro Então essa busca e você descobrir o que você gosta em termos de prazer sexual era começou a ser uh, muito frequente no nessa virada dos anos 70 para os anos 80 e vale lembrar que nenhuma doença que é que era sexualmente transmissível não tinha cura tudo tinha todas as doenças sexualmente transmissíveis tinham cura então não tinha problema, até então que se sabia de droga, você fazia um rehab, tinha cura essa situação só ia encorajar e fomentar cada vez mais as, as noitadas, as aventuras uh, extraconjugais ou as aventuras as aventuras uh, emocionais sexuais. Isso. O Romance Livre. Em 83, de acordo com o anunciado na televisão da época, Houston assinou um contrato bilionário com a Jayce Penney para produzir tudo para a mulher americana. A ideia era boa, era até romântica Halston queria que toda essa força feminina que estava a trabalho do mercado americano pudesse vestir suas roupas, porque ele era né, o supra-sumo da bala na agulha, última Coca-Cola do verão, ele queria e ele achava que ele ia empoderar todas as, todas essas mulheres de todas as classes, ele ia ser assim, a figura da moda americana, eu sou americana, eu visto Houston. E essas mulheres, todas elas, poderiam também se sentir empoderadas, não só ele, como elas. Só que a J.C. Penning não estava preocupada com a manutenção da marca. A J.C. Penning, pelo contrário, ela não tinha interesse em manter esse topo que o Houston já tinha construído ela tanto fazia ela vendia roupa popular o que que ela fez ela queria roupa popular isso foi um tiro no pé como o pessoal costuma dizer quando você para de andar enquanto a Houston terceira linha chegava às araras da JCPenney Penney em 1983 a crítica da imprensa os jornais colocavam da classe para massa quem da classe ia querer vestir Houston se tinha se tornado algo popular. Cadê o desejo? Sumiu, sumiu. As lojas de departamento que vendiam as coleções da linha mais cara, cancelaram os pedidos. Como criar desejo mesmo para as massas se você não é ninguém lá no topo? Se você não é alguém a ser almejado? Como a massa vai gerar desejo Há uma... Elite já acostumada a lançar moda ela mesma. O prestígio do luxo tinha acabado. House ainda tentou reverter essa situação. Ele, Só que a aquisição da JCPenney para surpresa, são aquelas letrinhas do, contato, do contrato que a gente raramente lê. Imagina com noitada, conflito de namoro, de relacionamento, amiga aqui lá e droga. Aí que não lê mesmo, né? Já não lê, não lê mesmo. A surpresa dele foi que no contrato, ele, que nesse contrato com a Jace Penney, ele assinou que a partir daquele momento a Jace Penning se tornava proprietária do nome Austin. Aí eu abro um big no parênteses, porque na sequência disso a gente vai ver um dos casos mais Tristes de negociação que existiram e que serve até hoje de, assim, de, de exemplo e de caso de estudo para direito da moda. É por causa desse caso que o Marc Jacobs declarou que nunca quis fazer collab com Fast Fashion, de tão marcante que foi. A partir desse momento a JCPenney entra na tower, na torre lá e passa a questionar uma série de gastos do Houston, como flores, cancela, mas isso aí não foi nada. O pior de tudo foi que a partir do momento que o JCPenney entra e toma conta da empresa, ela destrói ela coloca um cara dentro do arquivo Dentro do acervo E destrói todos os videocassetes Todas as fitas de videocassetes Contendo desde a primeira coleção Até a última feita pelo Halston Eles destroem Todos os retratos, todas as fotografias. Eles pegam o, as roupas de acervo e colocam em araras, como se fosse liquidação. A das mais, as coleções mais caras, todas elas. Sabe que essas, essas firmas têm os acervos, né? Eles vendem tudo a preço de banana. Sorte é que o FIT... Museum, uh, o museu da, da FIT, aquela Fashion Institute of Technology em uh, Nova York, uma universidade de moda, ela adquiriu muitas peças, ela é a maior colecionadora de Halston que tem, então ainda bem Alguém que é uh, dedicado à história do costume, à história do vestuário, tem essas peças. Mas eles, assim, isso, para um criador, gente, isso é uma punhalada. Isso foi para aniquilar mesmo. Né? É, e eles queriam realmente, olha, foram aqui, ó, tem aqui. As vendas a preços módicos, ordenou a, a destruição de todo o arquivo de fotos, mandou apagar 215 fitas com as filmagens de desfiles de coleção. Não tem nem o registro do o que você tem, e por isso que a gente, muita gente fala assim, ah, ele nem era tão importante, quase não tem nada. Porque destruiu. E aí, é, é uma besteira pensar que essa pessoa que tinha construído tudo isso ficar reduzida só a, a, a relação sexual e droga. Esse ato predatório fez com que muitos outros designers não quisessem, desconfiassem para colocar uh, suas empresas em bolsa, para fazer collab, sabe? Raulson se retirou de sua marca e ele passa então a trabalhar com uh, vestuário cenográfico. Ele participou de alguns. Ele ainda tentou por várias vezes uh, reaver sua marca, mas era impossível. Também a marca já estava uh, acabada com essa história de popularização do seu nome. Halston falece em 1990 em decorrência de um câncer de fígado, que por sua vez foi agravado pelo fato dele ser soropositivo, ter adquirido HIV. Das suas criações, o que, que eu preciso saber de Halston, TT? Bom, vamos lá. Roupas que davam liberdade e movimento, fluidez, corte em viés, tecidos que ele usava, seda, chifon, musseline, tecidos fluidos, leves, ele eliminou os excessos, eliminou as costuras, botão, zíper, tudo que é excesso. Ele lançou o Ultra Sweat nos Estados Unidos. Lembra? Eu falei que ele descobriu o Ultra Sweat em Paris. Ele valorizava as roupas que enfatizavam a naturalidade do corpo. Então, é sensualidade mais do que sexualidade. Ele criou roupas para a mulher moderna, o chemisier pegou um elemento do guarda-roupa masculino, transformou esse elemento e levou para o guarda-roupa feminino. O primeiro americano a fazer roupas para-americanas. E ele criou uma identidade própria. Ele fez uma, uma identidade pessoal própria, que era turtle turtleneck. E ele também passou a usar uma camisa de ultra sweater, uma camisa como blazer, como, como paletó. Ok? Eu vou ficando por aqui. Deixa seu comentário. Espero que você tenha gostado. Dá like, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer, gente. Um beijo.